Com projetos o setor de química e petroquímica, a gente tem o Cimatec, COP, COP <risos> é na parte de extração de, de, de petróleo, IPT Materiais, Polimateriais aqui na parte de eréis civis, materiais para enfim, construções uh, autossustentáveis em civil, e o Lamef, que é metodologia física, lá da, da URSS. E aqui tem alguns números que a gente buscou e são bem iguais. Então, daí aqueles 5, 6 não vai fechar com isso aqui, isso aqui a gente extraiu para essa reunião. Tá? Então, o que a gente tem que daqueles eu comentei 232 projetos, hoje a gente tem 22 projetos que são na área de competência química. Então, daria para dizer 10% dos projetos hoje já estão dentro dessa área. Talvez até o fruto já do esforço a gente fez de tentar antecipar um pouco do calor, que colocamos em outros lá que, e polígios que estavam na a marca do pênalti lá. Estão, o, a média desses projetos, então o valor total é 20 milhões, ou seja, está praticamente 1 milhão por projeto, o valor médio. Isso eu até acho baixo, na área aqui, que confesso que a minha expectativa foi maior. A nossa média hoje é praticamente 1,5 milhões é o tique médio de projeto. O valor total aportado por empresas, desses 20 milhões aporta 8,74, ou seja, está em 42% aportado, ou seja, mais 33 também, então é que não é mesmo de ator que não funciona, ele que é só pagar um preço do projeto. E é interessante que tem projeto negociação nos últimos seis meses, tem 46 milhões. Então, bem, a gente tem quase duas vezes o que foi contratada até agora, na, esperando para fechar. E esses aqui são aqueles que a gente pegou que então, média ou alta prioridade. Vai em estoque, tem uma boa movimentação no setor. Se eu incluir outras áreas, principalmente química e petroquímica aqui, eu tenho mais de 14 projetos, e aí já vê, isso aqui vai para 62 milhões, tá? então aumenta o tique médio bastante, hoje tem em torno de 50%, não era esperar outra coisa, e nessa área, principalmente petróleo e gás, como é, entra a regra que a gente usa de obrigatoriedade, e aí elas têm que entrar com pelo menos 50%, então é esse valor de 50%. E aqui também é interessante, né, desde o início a gente tem 585 empresas do setor que foram prospectadas. Seja, tem, eu não sei qual é o número, e esse também é também interessante falando é de empresas que tem no Brasil, esses cruzamentos para nós seriam interessante tá, para interagir com a própria Abiquim, mas esse é o número que nós temos hoje dessas, dessas empresas. Empresas que procuraram... A ideia é, a gente pro uma chama... Interessante, na última reunião, do sargento, eu disse, o que é essa prospecção? Se eu só chegava, e só fui toca o cartão, ah, vou lá para botar meu relatório, isso é a prospecção, Hoje a gente já qualifica isso melhor, porque... Mas elas também começaram a ver, não adianta nada eu aumentar muito o número de prospecções enquanto tá pouco projeto. Só indica é que eu não sei converter prospecção. Uma prospecção ali é justamente aquela ideia, mais que trocar o cartão, a gente vai ah, se tem a minha área de, de competência, essa existe demanda, é, vamos conversar. Na cesta assistente... de do sistema embrado, a unidade que conheceu o mercado e para isso ela precisa visitar as empresas. E ao visitar as empresas, conhecer o mercado e trabalhar e mostrar histórico de trabalho, ela tem que identificar potenciais projetos que possam fazer interesse das empresas. Então é uma sequência, ele tem que se comprometer com o número de prospecções, com o número de pré-propostas, se chama de... É, proposta técnica e de trabalho. Proposta técnica, se a empresa aprovar a proposta técnica, ele tem que se comprometer com o número de planos de trabalho aprovados, é, planos de trabalho submetidos, para no final ele converter plano de trabalho em contrato. A diferença de proposta técnica é isso. Proposta técnica é escopo, plano de trabalho tem orçamento e cronograma, para depois converter em contratação. Tudo isso a unidade de falar previamente quantos ele vai fazer ao longo dos, dos seis anos de contratação. Então ele já sabe o hall de empresas que ele vai visitar, ele já tem que ter ideia do que ele vai propor para essas empresas e tem que ter uma taxa de conversão em projeto. Tudo isso é um sistema de acompanhamento. É o contrário da gestão de dinheiro público. Ao vez de você fazer uma licitação e fazer uma burocracia gigante para provar que você é honesto, a gente dá liberdade e depois a gente monitora com auditoria técnica e de desempenho para ver se está trabalhando bem. Dá liberdade e controla. está trabalhando mal, sai do sistema. Tá trabalhando bem contigo essa ideia. Né? Aqui um pouco a distribuição a é bastante heterogênea, né? a gente tem aqui em função do tamanho do projeto, também, o maior projeto nessa né? área de competência química é de 5, 5 milhões e meio, a gente tem alguns projetos agora de 2 milhões e meio aqui e vários projetos aqui, então a gente está comentando das pequenas, elas aparecem aqui também, tem projetos de inovação menores, até por isso o professor Jorge está indo, foi lá agora assinar uma essa é cooperação de Braia, eu vou comentar um pouco, no fim sobre isso. Mas esse gráfico é interessante porque é o comportamento das bolhas. Isso. É, elas nascem pequenas e vão crescendo conforme chegam na superfície. Ah, o fato é que muitas unidades em Braque já estão no décimo contrato e cada vez a coisa fica maior. A experiência é boa, teve entrega, o projeto foi rápido, o contrato foi rápido, a então coisa cresce. Então, é... é... Isso é interessante, e na de... E petroquímica, que a gente vê que tem projetos maiores, aqui é um dos maiores projetos que tem na unidade, que é em torno de 22 a milhões, é esse eu acho que é o. É, isso é sempre é... interessante. Homem. Mas é, é isso que eu queria conversar com você, para saber, porque o meu sentimento, tá, é que na verdade os projetos da área química não têm esse valor todo grande. Quando você fala para mim que o projeto do TREC não é um projeto de matéria lá de labor, não é um projeto químico. É. Não. Então, tá. não, por isso que a gente colocou aqui. O nosso maior, interesse né? é melhorar o desempenho da indústria química. Agora, se o tema do projeto é átomo, é molécula e reação, ou se o tema é um robô para melhorar a produtividade da máquina, a gente não faz. Isso que eu defini a empresa. é a empresa. eu, por isso que eu separei que é justamente para o bar. Tem então... razão. Os projetos que não são de química, são de infraestrutura para a empresa de petróleo, que é um robô para monitorar linhas, para ver se tem vazamento. É um projeto importante para a indústria química e na absolutamente nada de química no projeto. Por isso que a gente falou, é por isso que eu acho que... Vamos assim, você, quando você falou lá, projetos na média, um milhão, um milhão e meio, eu não espero projetos, se né, você que olhar, projetos de química, né, e aí você está falando de institutos de química, esses projetos vão ter a média de um milhão. Esse é o é. que eu Não, mas, aqui, mas aquela média isso aqui, aqui que está para ver as pessoas, é se fosse é um, é. um que esse aqui a gente puxa e esse aqui, <risos> mas, mas eu tenho pegar nessa média de um milhão, eu tenho projetos aqui, são um, dois, três, quatro cinco, seis, sete desses 22, Quer dizer, um terço deles está da média para cima, que é um bom mix, o que a gente tem que cuidar é que aí um pouco a experiência própria é diferente e eu sei que com o cenário a tem essa discussão porque é, é muito aquela questão assim, de sentir, ah, não, mas é que daí a presa o projeto é menor. Aí contrata um projeto de 50 60 mil. Quer dizer, dá para fazer um projeto de inovação efetivamente no com esse, com esse tamanho? que é, Mas é isso. Depende. A ideia a questão da contratação, se você levar só. 50, 60 mil, se você pegar uma pessoa com uma titulação razoável, lá contratando full-time no projeto, né? um full-time é mais que isso, a não ser que seja três, quatro meses. Exato. Então, entra, entra essa, essa questão. Mas assim, é só, é só para gente mostrar que tem várias. Tá? Que de baixo tem a, essa é, o, o interessante disso é aquilo, isso aqui é fato. Isso é o que elas já contrataram de projeto. A gente pode, bom, como é que eu faço essas bolhas subir? Essa história, ideia casa... do, do João foi uma coisa que a gente queria... Eu só queria mostrar aqui duas coisas que eu acho que é importante. Uma esse funil que o João comentou. Isso aqui é o funil da Embraer, Para contratar, de, essa foto aqui, eu tinha 202 projetos. Para 202 projetos, teve quase 3, 4 mil prospecções. Essas 4 mil prospecções 4, 5, são com quase 1.900 empresas diferentes que foram contratadas. Então, dá para ver que as 34 estão lá trabalhando, estão indo atrás. Só que aquilo, assim, de 3.840 prospecções... 843 mil um propostas e 625 um planos de trabalho. Ou seja, a relação aqui eu tenho que dizer três planos de trabalho para contratar um. Tá? Esse é um número que é até tá bastante razoável. Se eu olhar da parte química específica, daqueles projetos, os 36 que eu coloquei ali, a relação já é 4,5. Então o fato de, tá, é menos a conversão de projeto, pra, é mais baixa do que a média que tem. Tá. Por outro lado, então, eu ainda sei também, foram 585 empresas prospectadas, de mil, então, eu quase prospectei 30% das empresas, mas eu faço 10% dos projetos. O que alguém poderia dizer, e aí eu estou tentando vir para a ajudar a buscar, se eu sou uma unidade, daqui a pouco eu atuo em uma área transversal que tem, eu vejo, opa, vale mais a pena em outras áreas, assim, talvez a própria questão de óleo e gás, petróleo, porque elas acabam sendo atraídas... Isso alguém já disse, né? o fato da crise na Petrobras, ela forma, foi bom para algumas entidades que saíram da zona de conforto e tiveram que sair buscando, em vez da Petrobras vir buscar. Aqui só, então, o INT, né, com tecnologia química industrial, o IPT Bio trabalha na parte bio, dispositivos biossensor bioquímica de renováveis, como mencionado aqui, desenvolvimento escalonamento, de escalonamento de processo tecnológico o CNP com a parte de materiais avançados de biomassa, aparentemente no jet biomassa, a Embrapa Agro, Bioquímica de Renováveis, Enzimas para o uso Industrial, uh, Ressacada, o Núcleo de Ressacado de Pesquisa e Meio Ambiente, o EMA lá de Santa Catarina, com Biotecnologia Ambientais aplicada à recuperação de áreas contaminadas, valorização de resíduos do setor industrial, o Xenai Polímeros, Polímeros, Compostos, e mais recentemente o Tecnogreen, que foi na parte de Química Verde, em de Processos Químicos, é um, um dos primeiros grupos que, a gente tem, é de engenharia química dentro da, da, da Embrapa. Aqui alguns exemplos de empresas, né, essas que tem, então, vários inventários aqui, Brasquei, né a gente vê aqui, aqui, algumas outras. E aqui alguns exemplos de projetos, e eu finalizo com isso. Tá. Esse é um projeto que na área foi na área piloto, ainda mas foi bem interessante, que é de a de ativos cosméticos. É um projeto que houveu quatro empresas, uma parceria Natura, Boticário, Amar e que juntas financiarem, e nessa lógica, em vez de cada um pagar um terço, elas pagam 12 artes no projeto. E trabalham junto, para questão de rotas, e aí, um ponto que também é interessante isso. depois a gente tem o um depoimento da pesquisadora dizendo que o, o, o modelo foi eficiente, foi ágil, tudo aquilo que a gente queria, quando pedido. eles estão, depois, dão um depoimento dizendo que foi. Aqui também, um outro projeto interessante, a Ângelos, também que IPD, que foi um desenvolvimento de novo cimento dentário. Então, o gerente P&D também fala do diferencial da para poder negociar diretamente com o centro flexibilidade né, da empresa, o fato de poder adaptar a qualquer momento o projeto, esse foi um projeto também, eles começaram e daí pensaram algumas é coisas, mudou o escopo mesmo né, porque descobriram o potencial enorme do novo produto, e aí você imagina, se faz isso no setor né, nacional, numa Marfineb, você tem que pedir para mudar o escopo, fazer isso, só a demora disso acabou o time né, do, do, do projeto. Esse é um projeto do INT, que deu o prêmio CURT, de Política de Tecnologia 2015, produção biocatalítica, essa é projeto coloreal, aqui para tratamento capilar, um projeto de uma skin, aqui, para catalisador para o Levina leve. Aqui dá um exemplo de poucos projetos, não diretamente da área, aqui por exemplo, o Cimatec, mas que trabalha, então, com isso aqui, votarantim metais, para de corpos de petróleo por derivado, algodão e outros óleos vegetais. Esse foi bem interessante, prestou uma economia de 10 milhões por ano para a empresa, em função dessa Melhoria e a ideia do Fiat Fish, né, meio Como a gente falou, o que o professor Jorge está assinando lá é uma parceria agora com o Sebrae, que vai permitir, por exemplo, para fazer projetos de incremento tecnológico, que envolva uma grande empresa e uma pequena microempresa, onde o Sebrae vai financiar até 80% da conta partida da microempresa. Então, isso, a gente espera que, esse, com essa modalidade, a gente potencialize ainda mais a participação das pequenas e microempresas nos projetos. Era isso? O é importante é anunciar a presença do nosso secretário na chegada do Jairson eu quero a presença do Jairson vai falar uh, daqui a pouco uh -huh. o... não, nós somos já proprietários na hora mas eu te tenho uma grande qual uh, a partilha do CITAC faz-se a um e pelo que eu entendo o CITAC tem algumas características de operação semelhantes, o dinheiro foi privatizado, etc. Uh... Eu, eu, eu, é eu, eu acho que posso falar o que cuida do Cibratec, é o, é o Álvaro Prata, né, da Secretaria Sim. dele. É, no início, na época do ministro Sérgio Rezende, é, eu fui um dos membros da Comissão que elaborou o documento básico do Cibratec. O Cibratec tem três frentes, uma frente de... É, de Serviço tecnológico, serviços tecnológicos, a outra, extensão tecnológica de e a outra, inovação. A rede de serviços tecnológicos tem como principal objetivo equipar laboratórios para a prestação de serviços tecnológicos, metrologia, calibrações, etc. A rede de, de, de extensão tecnológica é, pega competências mais ou menos básicas de instituições de pesquisa e aporta na indústria através daqueles programas tipo Prumo, DT, que são vans que vão da, da, dos institutos de pesquisa das empresas e a rede de inovação, Cibrate, ou as redes de inovação são redes formadas por principais especialistas uma determinada área e aí não tem track record, não tem, não tem nenhuma, nenhuma a especificidade é só de competência para que eles trabalhem todo projeto junto com empresas, quer dizer na verdade é uma orientação de quem tem competência para trabalhar mais perto com empresas de inovação. Essas redes é, tem muitas universidades incluídas Sim. e ele tem um comitê gestor que deveria de início aprovar os projetos sem a necessidade da FINEP aprovar, então eles teriam um orçamento para aprovar projetos e melhorar a agilidade é, até onde a FINEP continua aprovando os projetos é, e o Cibratec roda e, e talvez o Jair possa falar melhor, mas roda em, em condições um pouco é, limitadas de recursos para esse ano é, eu fiz parte de uma rede de manufatura que hoje eu não sabendo que tem alguns projetos que foram aprovados pelo comitêzinho de gestor e que está esperando a aprovação na FIDEP mais um ano, tá, então está um, é, tá um pouco complicado o problema de eu, eu do Cibratec. Eu arriscaria dizer, não sei se o Prata concordaria comigo, ou já eu sou o ministro, que o Cibratec ele pega as competências do sistema de ciência e tecnologia e orienta para entender o que, ao entender as demandas industriais. Mas não é um, um sistema de grande aporte ou com metas ambiciosas de 1,6 bilhões em 6 anos, como é em casa. Então, é uma maneira de pegar o pedaço do sistema que trabalha em pesquisa aplicada e tinha que se relacionar mais com a indústria e dar um símbolo para esse período. Nós é 300 mil, 300 mil, o máximo projeto do tinha uma pergunta? Não? Ah, tá. Foi. É, o, duas, duas perguntas. Primeiro, se, se seria viável a gente pensar em organizar no segundo semestre um evento com essas unidades iniciadas em Api e Abitiba, para a gente atrair as empresas? Isso foi o que eu anotei ali. Então, a gente já tá. essa... e, não. e o que é interessante, eu, acho que uma das coisas que a gente evita agora nesse seminário é colocar meta. Isso que eu não vê. Esse seminário tem que ser, a nossa meta é que ser cinco projetos e provar é colocar o projeto no funil. A gente propõe o no funil para sair. É e outra coisa, esse acordo com o SEBRAE, com o SEBRAE também envolve o Também, ele é genérico, ele é geral. E aí, Ricardo, poderia ser bem um evento lá no sim. as pequenas empresas sim. estão fundamentalmente... E, né? e se né? aproveitar essa, essa é parte do encadamento não. tecnológico, a vantagem é maior, que der 80% da pequena, mas a grande tem que participar também, no fim, é o futuro comprador, daquele que vai levar, isso é perfeito. A eu quero dar uma sugestão, não sei se é possível, mas se a gente poderia, de alguma forma, pegar aqueles nomes e identificar exatamente o que é o Eu o que é químico efetivamente? E não, vamos dizer assim, eventualmente você está certo, né? eventualmente está mexendo no equipamento que vai ajudar, né? mas o que é, que é efetivamente? Mas só para a estar dentro das empresas da indústria química. O, você o, entendeu, né? Mas só para a Palma, o trabalho que foi feito, esse, essa química, nós sendo na equipe, eu tive a sorte, é uma época de crise, uma das antais que pessoas boas, disponíveis, é, capacitadas, se constituírem. A gente. Quando eu estava expandindo, teve autorização para contratar dois novos dinheiros para a minha equipe. Uhum. Um deles é um cara que tem doutorado no campo, ele trabalhou 20 anos na Rádio foi gerente de inovação lá e hoje ele está trabalhando com a gente. Foi ele que fez aquele andamento. Eu fiz justamente isso. Cara, me separa o que é químico, químico, o que não Ele me disse que aqueles 22 são... Eu sou engenheiro de automação. Tá. São químicos. A gente pode pôr Você agora... pode separar naquele químico? É, é de materiais, é materiais químicos. Renovar assim. né? materiais. Isso, pode. Renovar. Tu quer Para a gente possa até ter uma noção. do O que está acontecendo. O É legal. Agora, o que eu sinto, viu, Paulo, é que a indústria química... Gasta mais com automação, com coisas relacionadas Auto, aos... automação, equipamento, desenvolvimento. O pessoal está mais com essas coisas do, mas, que, do que realmente então, com os problemas. Eu concordo, né? eu concordo com você. Mas eu acho o seguinte: o grande problema que eu vejo é. E aí eu acho que eu volto. Eu vi isso acontecendo da parte de alguém. Para você levar um projeto para ser aprovado dentro da indústria química, você tem que ter uma maneira de. Aliás qualquer empresa, sem contabilizar os números, se você não fizer os números completos, para é o investimento? É? Mesmo que seja muito preliminar e a coisa seja... É, você não vende. Né? E aí eu, eu tenho alguns efeitos, depois a gente pode começar a falar nos institutos. Né? E a gente conseguiu... Né, bom, tinha empresas que ia lançar uma planta que eu sabia que não estava vendido produto. Né? A gente fez tudo preliminar. Né? Levou as possibilidades. Fez o cálculo de custo, fez o cálculo de investimento que ele para o na verdade ele estava em só um produto que ele não tem para quem vender em si. A gente identificou que o tinha, que pode é e dois projetos já saíram por ele. Um inclusive está ser é assinado agora na né, IBAPI, porque é com o pessoal de Polim. Eu vou fazer uma modificação química e ela novamente ter tá lá instalar no Bolívio. Entendeu? Mas por que estou é topar Porque os vídeos muda. Então eu acho que isso está faltando. É verdade. Ah, dizer, você vai incorporar no, na, na proposta, na proposta. Ah, eu, eu já tive empresa que veio trabalhar com a gente é o seguinte, quer dizer, eu veio, veio pedir para mim montar a aplicação para a diretoria dela para aprovar o projeto. Mas o que isso tem feito? Eu diria assim, é, mas uma virtude eu, do modelo da, o fato da empresa. É, é, o fato da empresa estar é. com o financeiro na conta, ela faz essa boa parte, faz isso. O cara quem pede. E a gente tem projetos, efetivamente, de, que tem aquele bolso de mais de um milhão. Eu, mas o que eu digo é que a diferença entre você é em você e a empresa e a Sim, eu, o tempo para a discussão, daqui a pouquinho, eu não queria ser descortês com o Felipe o Rodrigo Sessioso, que vão fazer a próxima, a próxima apresentação vão falar sobre o PADIC, que é o, o, um dos principais, se não o principal fato... No momento, não apenas de PD, mas da MCQ. Então, vocês organizaram? Já, Já gente, eu e o Rodrigo estamos casados desde o início do Paddite, é, porque estamos casados, muita coisa nesse Paddite casado, mas eu e o Rodrigo estamos casados. Obrigado pela concessão dos namorados. o Bom, gente, bom dia, obrigado pelo convite aqui, da da Associação o Padic aqui eu sou Felipe Pereira do é um setorial lá do Departamento de Inovação. A gente tem uma apresentação aqui, mas eu queria antes da apresentação só falar um pouquinho do contexto que o Padic surgiu, como que ele foi concebido é, é, e por que do Padic, né? Na verdade, em 2011 o BNDES-FNEP resolveu coordenar é, os seus instrumentos de apoio à inovação, que são vários, né? O BNDES tem vários instrumentos de, dependendo da fase de do, do ciclo de P&D, a FINEP tem outros tantos instrumentos para apoio de, a diferentes fases do ciclo de P&D. Só que o que a gente reparava que, é que esses instrumentos eles não, não falavam, né, os projetos eram apresentados para apoio a um, um instrumento específico e só se aquela aquela fase do projeto. Em 2011, o BNDES e a FINEP lançaram o PAIS, que foi o primeiro, o primeiro dessa modalidade de chamada pública, decorrente do país, vieram vários outros, em diversos outros setores, é, na área médica, na área de telecom, na área de saúde, na área de energia, em vários agro, é, e, e sempre pensando em olhar, não um projeto de P&D, mas sim um negócio. Que negócio surgiria como consequência daquele esforço de P&D? Então, o, o propósito dessas chamadas públicas em que o, o, o, o Patiq se encaixa é olhar o PID dentro do âmbito um pouco maior olhando um plano de negócios da empresa ou das empresas parceiras essa é outra característica também que aqui a gente não está falando só de uma empresa ou uma uma entidade sim uma, um conjunto de entidades que se fazem uma parceria para desenvolver um negócio então é, nesse tipo de chamada pública o BDSFNEP oferece todos os seus instrumentos de apoio disponíveis para apoiar ao longo de toda a vida aquele desenvolvimento, né, no desenvolvimento daquele negócio, a gente está falando de um horizonte aí de seis, oito anos de desenvolvimento, oferece todos os instrumentos disponíveis, apoiando cada fase desse desenvolvimento com um o instrumento mais adequado. Então, é um compromisso, eu diria, é, informal, porque a chamada pública, na verdade, ela é uma intenção de apoiar, e a resposta. Né, da, dos, dos partidos, é uma intenção de fazer. Quando a gente lança esse tipo de chamada, não há um contrato firmado de partida, é, é, é uma, são conteúdos apresentados com intenção de fazer por parte dos parceiros e instrumentos por parte do BNDES da Finet, que são colocados à mesa como intenção de apoiar. Os contratos vão sendo firmados em cada estágio, em cada fase de cada, de cada plano de negócio. Então, num plano de seis ou de oito anos, por exemplo, esse plano é recortado em fases, e para cada fase é oferecido um instrumento diferente, que pode ser a subvenção, pode ser um crédito, pode ser uma participação acionária, pode ser, enfim, várias opções, até mais de uma simultaneamente. E o contrato é firmado para um escopo que é, é mais curto, de um ano, dois anos. Terminado aquele escopo, se o projeto estiver tido sucesso naquela, naquela fase de desenvolvimento e aí os partícipes tiverem interesse em continuar para a fase seguinte é firmar um novo contrato com um outros instrumentos para apoiar até que aquilo chegue no mercado que é a intenção final né? então o, o PADIC, na verdade, embora isso seja muito falado ele, ele, ele, ele na verdade oferece instrumentos que a FINEP e o MDS já dispõem e que estão disponíveis por fora do PADIC também Todos os instrumentos que estão no PADIC Eles também podem ser acessados Exceto a subvenção que exige um rito é, de edital, concorrencial né, Mas todos os demais podem ser acessados no balcão O que o PADIC faz é organizar um pouco essa, essa casa Organizar e coordenar um pouco esses esforços E ter uma visibilidade de, de médio e longo prazo do que, De que negócio vai ser Quando a gente apoia um projeto de P&D que essa que é uma grande crítica que tem dentro lá da casa, dentro do IDS, eu acho que dentro da FNES também, que é tá bom, apoiar é um projeto de P&D, mas que negócio que isso vai gerar, ou que negócio que isso gera no fim? É, muitas vezes essa, esses apoios, eles, com o passar do tempo, eles se perdem e acabam não conseguindo ter visibilidade de qual é o impacto é, econômico mesmo que, que, que esse apoio de, ao ciclo de P&D pode ter quando finalmente chegar na fase de inovação, que é quando o produto chega ao mercado. Eu até, acho que é bacana você estar lembrando isso, porque quando a gente fez a avaliação dos editais de subvenção Exato. econômica, quando a gente fez a avaliação dos editais de subvenção econômica, que eram, feitos, que eram feitos para nível nacional, a gente percebeu uma quantidade muito grande de propostas, que eram os editais, alcançando sucesso técnico, mas não iam ao mercado. Porque ver não era problema, o problema era colocar o um negócio no mercado. E... Quando a gente fez um seminário, chamamos algumas empresas tal, a gente percebeu isso claramente. O, o, a falta de percepção, quanto ia custar que, que, o, que o Paulo foi para vender o projeto, como o recurso ele vinha como um reembolsável, esse cálculo era feito muito a posteriori. Depois tinha um problema né, com o valor que aquele negócio custaria em futuro. E, e também percebeu que no caso de empresas um pouco menores, né, a falta de visão do negócio atrapalhou de maneira a colocar aquele produto no mercado. Então, a gente financiou e prendeu bastante giro público em diversas chamadas, e aquele produto não deu um benefício econômico para a sociedade. Então, o, o, o Padif, quando ele traz a obrigatoriedade, ele, traz, ele aponta para a obrigatoriedade de você ter uma inserção no mercado, você, a gente está tentando resolver essa lacuna do problema. Porque não, não, não se trata de não ter competência para fazer, se trata de como você colocar esse negócio no mercado. Isso o tentar tentou é. organizar para responder. Então, é assim, um certo exercício, um pouco de futuro, que as empresas interessadas precisaram fazer, nós apresentaram o plano ao PADIC, né, de tentar é, fazer algumas contas e ver se aquilo, se aquela proposta de, de, de desenvolvimento tecnológico faz algum sentido comercial. Mas vamos passar aqui a apresentação, depois tem uns lá que, que falam um pouquinho mais da, da, da operacionalidade, especialmente que melhor. Acho que eu vou Quer falar? Não, percorrendo, tá aqui. Você se aqui, fala, eu vou sempre. falar de Bom, então como eu falei, né? <risos> a gente. Quando a gente lançou o Padix foi em 2015, né? é, a gente veio de uma construção anterior que muito conhecem aqui, que foi o Estudo Diversificação da Indústria Química. Esse estudo né, foi, foi um, uma grande mobilização nacional, eu diria, de, de, de, a BIC participou é, ativamente, o BNDES contratou uma consultoria para desenvolver o estudo que foi BEM Company e está lá no site do banco, são mais de mil páginas de conteúdo, é, que tentou identificar quais segmentos da indústria química o Brasil teria maior chance de competir. Né? Esse estudo foi realizado em conjunto com a academia também, participa participação representante da academia, é, é, do governo e do e setor privado, principalmente aqui pela. Né? É, e a, o mote ali era assim: a, o principal diagnóstico prévio a esse estudo era que a indústria química brasileira é extremamente concentrada em produtos comoditizados. E, o, e a gente estava tentando identificar e publicar informação relativa aos setores de químicos de especialidade, que tem maior valor agregado e tem uma característica de ativo um pouco diferente. Então, geralmente, ativos é, mais, mais simples em termos de tamanho, né? se assim, não são ativos tão grandes, ativos produtivos, que eu falo. Embora tenha uma intensidade de, de apoio, é, intensidade de P&D muito maior. A gente fez um estudo também, que foi publicado é, no BNDES Setorial, um artigo, uma publicação setorial do, lá do Banco, em que a gente avaliou qual é a, a rentabilidade sobre o patrimônio de, de empresas que atuam em commodities químicas, empresas que atuam em especialidades químicas no mundo, através de informações públicas de empresas abertas. E se a gente... É, a conclusão principal do estudo é que é, o retorno sobre o patrimônio das empresas de commodities é de em torno de 4% a mediana. e em empresas de especialidades químicas, o retorno sobre o patrimônio é em torno de 8%. Aí, o interesse da é gente tentar uma indução, é, de observar e de considerar outros segmentos da química no Brasil que não sejam somente as commodities. Pode passar. Bom, e aí então, né, diante das possibilidades, são as mais diversas possíveis, quando a gente fala de, de, de especialidades químicas, para onde que a gente poderia ir. Né? Então, o estudo da diversificação veio para dar essa luz. Quais são os caminhos, quais eram as oportunidades de, de novos segmentos da química que são explorados no Brasil e que a gente considera que são oportunidades relevantes. E aí o PADIC nasceu, então, a partir desse estudo. É, nesse estudo foram identificados 20 segmentos e o PADIC selecionou seis segmentos desses 20 em que a gente considerava que seriam mais responsivos a uma, a uma iniciativa de oferta de crédito ou de oferta de instrumentos de apoio ao TID entre aqueles 20. Outros segmentos daqueles 20 teriam gargalos que não seriam exatamente a oferta de créditos, por exemplo, gargalos regulatórios que, muitas vezes, acabavam dificultando a exploração da comercial de determinados segmentos. Então, o PADIC, ele veio, né, é, é um plano de fomento, tá? na verdade, é uma grande iniciativa de fomentar cadeias no Brasil, formulada a partir de um grande diagnóstico, que foi essa, o, o estudo da diversificação, numa chamada pública abre-se uma chamada pública, um conjunto do para receber interessados, sempre empresas, sabe? as empresas têm que ser as protagonistas, e podem e devem, é, é bem que é considerado na hora da avaliação, como eu vou falar daqui a pouco, a presença de institutos de, de pesquisa conjunto é, no desenvolvimento do, do, do, do e os objetivos estão é apoiar projetos de inovação, ampliar a agregação né, de valor, na né, indústria aqui, virando sem especialidades, estimular a produção local mais diversificada, sair um pouco das commodities e atrair investidores dos segmentos mais competitivos né, no país. Em 2015, esse foi o único, único plano lançado. 2015 foi um ano de uma restrição fiscal muito grande. É, então, como eu falei, houve cerca de 11 outros planos similares ao PADIC até 2014. Em 2015, o único plano lançado foi o PADIC, ou seja, de fato, em 2015, para cá, eu acho que não teve nenhum outro, o normal mineral. teve o Noro Mineral, na verdade, teve o Mineral em 2016, mas, de certa forma, a química foi uma certa contemplada né, desde o momento que começaram as rejeições fiscais no Brasil, vocês podem imaginar como que não é difícil conseguir alocar recursos de subvenção em e recursos não reembolsados principalmente, ou mesmo crédito na linha de inovação, que são créditos subsidiados hoje e em, em alguns setores. Então, a química ela foi contemplada nesse sentido. Aqui estão os segmentos que foram, é, que foram considerados na chamada pública para a dica em 2015. Né? Então, foram aditivos químicos para a alimentação animal, principalmente é um aminoácido, que é a etionina, Aditivos químicos para a exploração e produção de petróleo, químicos a partir de fontes renováveis de matéria-prima, tirando biocombustíveis desse universo, tinha que ser outros produtos que não fossem é, simplesmente etanol e, e biodiesel, é, compósitos e fibras de carbono, derivados do silício, toda a cadeia do silício, é, principalmente os cipones, e insumos químicos para cadeia de, de pessoal, perfumaria e cosméticos, principalmente olhando aqui no caso das, das, das né, espécies nativas brasileiras, né, da biodiversidade brasileira. E o que se ameaçou com isso? Né, esses principais impactos, externalidades que foram perdidas e que não né, foram alcançadas no universo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Primeiro, assim, a, a, o impacto ambiental de suspensão de produtos de hoje em por renovável, a gente vê isso muito intensamente, vamos falar daqui a pouco. A utilização de resíduos ambientais como matéria-prima, como matéria de matéria-prima, geração de emprego qualificado, esse segmento de é, especialidades, ele entrega o pessoal de qualificação em geral maior, oportunidades no âmbito... De comunidades extrativas vegetais, quando a está falando de biodiversidade brasileira, que acaba gerando também muita é, oportunidade de empregar é, a estação desse, desse extrato, somente da região norte, substituição de produtos potencialmente alergênicos, arcinogênicos, por outros produtos é, menos nocivos e a integração científico tecnológica através da associação de empresas com TTs envolvidos. Acho que é importante também a gente, a gente lembrar que quando a gente fez a seleção dos, dos temas, né, a gente abriu uma consulta pública, né, uma coisa que foi relativamente novo para a FINEP e BNDES. Né? Então, pra, mesmo tendo todo um arcabouço histórico muito mais robusto do que a média de programas que a BNDES já lançaram no passado, a gente resolve, fez uma escolha e submeteu essa escolha pública. Né? É, é um relatório respondendo cada uma das escolhas e até o que que hoje constou como linha temática do, do programa, ele foi objeto de alteração da nossa escolha original. Então, é, foi o, o Padir, nosso entender, foi um programa que ele trouxe, é, além de você fazer uma coisa com um, um embasamento muito acima da média, que eu acho o, o estudo de investigação né, hoje, sem dúvida, é o documento mais robusto que a gente tem apoio para realizar o programa de química, né, a gente teve a participação, de fato, né, de diversas contribuições que alteraram a forma a, a, as linhas temáticas que seriam apoiadas. Então, nesse momento que a gente está em momento de, de, de avaliação, né, sejam abertos para que, num próximo momento, certamente, repitemos é, foi algo inédito, essa, essa experiência. introdução da consulta pública, inclusive, algumas contribuições da consulta pública, em termos da redação mesmo, que deveria ser é, aprimorada, a gente atuou e introduziu, e incluiu. Então, aquelas seis linhas temáticas foram, como o Rodrigo falou, colocadas... É, publicamente, e a gente ouviu as respostas sobre o, é, o conteúdo daquelas linhas temáticas e os recortes também, né? porque a gente deu uns recortes uhum. específicos nos subtópicos, isso está lá também por livre, lá na chamada pública, para quem quiser saber mais detalhes. Mas acho que o processo da consulta pública foi algo inédito que a gente considera que foi muito, bom, muito útil. Em termos do processo seletivo, a, a, o processo foi produzido com a equipe técnica do BNDES, da FINEP e do INPI. Então, também isso foi uma outra inovação dentro do PADIP, né? a inovação dentro da, do programa de inovação. A gente chamou a equipe técnica do, do INPI para avaliar conosco a, a qualidade dos, dos planos apresentados. E a qualidade foi avaliada Em, em quais dimensões? basicamente abrir dois conjuntos de critérios seletivos para as propostas apresentadas. Um conjunto que tem mais a ver com o mérito do, do, dos planos e um conjunto com a competência dos agentes proponentes. O mérito tem a ver com o grau de redditismo, chamando de um, um projeto inédito no Brasil, no mundo, ou não é um projeto inédito, é um projeto só inédito para empresas, para autos e empresas de carga. O impacto potencial daquela, daquela proposta em termos é, econômicos e tecnológicos, o grau de risco tecnológico envolvido e as externalidades ambientais, sociais é, e econômicas envolvidas. E a competência tem a ver com a consistência do plano de negócio, então a qualidade do programa, do orçamento apresentado, do plano de trabalho apresentado e do escopo, obviamente, a capacidade dos, dos agentes conduzir aquele plano, a capacidade empreendedora, empreendedor, tem um fast-track, tem um um try um, um, um desculpa, para a, a gente avaliar. Né, a empresa está tá, tá, acostumada a conduzir esse tipo de, de tem plano. Em nesse é. segmento. É, capacidade comercial, ou seja, a empresa tem acesso ao mercado. Tá? Como é que ela pretende ter acesso ao mercado novo, em geral, são produtos novos. E capacidade financeira para tocar aquele plano. Então, como eu falei, a gente sai do mundo que é exclusivamente um projetinho de PDE, o mundo de desenvolvimento de um negócio. Então a empresa tem que demonstrar uma habilidade e algumas evidências de que tem como, tem lastro, tem musculatura financeira para tocar aquele negócio até o fim. Né? Por mais a gente vai apoiar, é, a gente sabe que se a empresa, se os proponentes não tiverem musculatura financeira, o apoio, na verdade, não consegue ser se Ainda mais na é lista aqui, o né? escalonamento sempre é um, um desafio Financeiramente, tecnologicamente, era possível, por exemplo, alguns projetos de, de, de conteúdo tecnológico de absolutamente ruptura ou, ou muito é, interessante tecnologicamente. Se tivesse uma empresa muito frágil por trás, provavelmente esse bando não seria, não foi selecionado, porque faltava ali um, um, uma empresa com maior valor. Então, isso aconteceu. E acho que a intenção desse tipo de plano é exatamente essa, é conseguir filtrar e dar mais, é, é, mitigar um pouco os riscos de, de que uma uma ideia um de desenvolvimento chegue, chegue no mercado. Acho que duas coisas interessantes, né uma é que a estrutura que a gente veiculou para o Paris, né, ela para suportar um projeto cujo desenvolvimento era muito muito arriscado, né, ele tinha que prespor uma estrutura financeira para suportar todo o escalonamento disso. Né? Então, aconteceu várias diversas vezes, você tem uma pequena empresa, né? de ter tem uma parceria com uma grande empresa, porque você assim, não vai escalonar. Né? Por quê? O, o horizonte do PADIC é um horizonte de seis anos. Né? Então, ao final de seis anos, a gente tem que pegar a régua e olhar o que, que vai entrar no mercado, para saber se o programa, de fato, ele tem assertividade ou não. Né? Então, é, como é que eu ia garantir isso? É garantindo, garantindo que todas as lacunas tecnológicas que observadas naquele plano de negócio e que a estrutura financeira suficiente eh, existia previamente para aquela pra aquela situação. Né? Então, se quer um fazer um projeto em alguma coisa, e você sabe quem vai comprar, quem é o demandante da situação, se nem o demandante está interessado no que você está desenvolvendo, né, eu acredito que vou ter um produto em cinco anos, cinco, seis anos no mercado. Né? É, uma outra coisa que chamou a atenção, né, a participação do NPI foi muito interessante, né, é, pessoalmente, sendo assim, que, que aquele universo trabalha um pouco com ciência também, na Finep você acaba vendo o quanto que as empresas não observam a questão da liberdade ao desenvolvimento da colocação do produto no mercado para iniciar o seu projeto. Uma coisa que me chamou muita atenção. Né? você é, é, Uma busca de patente muito, muito simples, muito real né? porque foram, foram, foram cinco avaliadores, não foi uma MPI, então era muito projeto para o pro avaliador, então a gente fez uma busca superficial e você vê pessoas sendo surpreendidas com aparente no mesmo, na mesma rota de desenvolvimento. O cara não sabe o que fala daquele assunto. Não é uma busca que você contratou um escritório de patentes para o cara olhar toda a estrutura, para o cara olhar para países, para verificar o grau da área de desenvolvimento. É uma busca básica. E quanto que tivemos, tivemos gestores de inovação sendo surpreendidos com, com, com patentes na mesma, na mesma linha. Então, para nós, foi uma, uma percepção muito positiva da participação do, do INPI né, nesse sentido, até no sentido de trazer essa, essa visão empresarial. A gente fez uma etapa de entrevista, né, conversou com componentes é, das empresas. Então, o, o, o avaliador do INPI estava presente lá para dizer qual foi a busca que ele fez e o que ele encontrou. É, a gente teve né, empresas muito robustas, dizendo que não é, sabiam é, que existia. Era uma tem, sem brincadeira, uma busca que você no é um site do INPI com cinco minutos você faz. Então, não era uma coisa que exigia, de fato, um conhecimento técnico, patentário, muito elevado. Era uma coisa que foi achada muito Você facilmente. Quer fazer pergunta Bom. já? Você terminaram? Não. não. não. Ah, pode, fazer. pode fazer. Não, eu queria saber dos resultados. Bom, é... Na próxima slide. Então, é um tempo, já tá acabando Quanto tempo a gente tem? Até 11h30. Horas... É, meio... Não era até meio... 11h30? Não era 11h30. A gente com 10 minutos de atraso. Faltam 5 minutos. De eu tinha entendido que no nosso local tinha que não... ah, uma hora. Porque... Ah, não, mas é meia já, hora ainda tem o Wilson para falar tá o que, que a gente é, é, agora <risos> basta então é, auto foram avaliados 102 planos de negócios, tá, a demanda total era de 2,5 de investimento durante 6 anos tá? desses, dois, desses dois planos, 27 foram selecionados e vocês podem ver que majoritariamente eles estão concentrados em químicos a partir de fontes renováveis Inclusive, ele, seleções em outras linhas, por exemplo, insumos químicos para HPVC, ele parte da biodiversidade brasileira. Então, ele também é uma fonte renovável. Então, se eu pegar o que fosse fonte renovável, mim dito, o resultado seria maior. Mas você vê muito claramente um foco na química de, de renovável do, do programa. Tá? É, os planos. Fico muito satisfeito com esse resultado também. Então, tem planos em todas as regiões. Do, do país, né? Lógico que São Paulo, sem dúvida, é, é a região que apresentou uma quantidade de planos, até porque eu sou sem industrial, país. Tá? Mas a gente ficou bem satisfeito que, de ter planos na região norte, plano centro-oeste, planos bastante interessantes de serem apoiados. Tá? Nós também tivemos uh, uh, um grupo grande de ICTs que foram contempladas com, com, com apoio, né? Isso vai ter apoios que são diretamente na contratação, via Funtec, via cooperativo da FINEP, ou você vai ter ICTs sendo contratadas dentro de planos de negócio, dentro de subvenção, dentro de projetos de crédito, porque vai facilitar a maneira de gerir esse recurso depois. Então, dependendo de como a execução acontecia, esse projeto foi contratado diretamente junto à ICT, ou diretamente junto à empresa, a empresa vai, vai subcontratar aquela ICT. Então, variou um pouquinho, mas foram 20 ICTs uh, uh, selecionadas uh, no âmbito... Desse plano que traz para a gente a certeza de que os planos, eles trazem um certo nível de honradia tecnológica que a gente não observa no dia a dia dos processos de crédito uh, normais da, da NEP do BNDES. Tá? Então, desses 27 planos de negócio, nós já sabemos que 7 deles foram descontinuados. Tá? Então, após a descontinuidade desses planos, o investimento caiu substancialmente. Porque eram planos realmente muito ousados, com investimento muito elevado. Então, caiu para 1,2 milhões em seis anos. E a gente espera estar tá contratando, na, nos próximos dois anos, 360 milhões. Que são as fases fase, fase, fase, fase, iniciais, as iniciais dos planos que... Essa é a minha dúvida, é sobre isso. O Padic foi lançado em novembro de 2015. É, tiveram quatro corrogações de resultados. Sim. O resultado final saiu em setembro de 2016. E agora vocês têm uma lista para contratar em dois anos? Não. Quer dizer, desde a formulação da proposta até a contratação, o contrato assinado de recebido, quanto tempo? A proposta, é a veja bem, é o que eu falei. A proposta ela não, é, não é, de forma alguma, o, o, o, a informação suficiente para a contratação. Ela é uma intenção de fazer. É um plano de sair dica, assim como os outros todos os outros países os outros condados são tão comendo nessa fase os participantes apresentam documentos que descrevem tem, o que eles vão fazer. mas é o momento que ele está tendo uma ideia sobre é, uma inovação e que envolve e que a inovação tem que acontecer rápido então a ideia é de fazer parceria com dois três quatro gente mas aí surge um negócio de ter que ser assinado pelo conselho de administração da de cada instituição envolvida é, a contratação demorada, porque eu já tive, projeto, tive vários projetos no IPT na né, época que eu estava lá, que era um drama a tá preso, a preso, só, de projetos. É tem informação se esses é sete descontinuados que deram verdade são sete, mas que é quase 50% é, do é. Por que, que eles descontinuaram? Aí tem vários motivos. A principal deles, em geral, as empresas é, têm uma, uma expectativa de receber a subvenção econômica, por exemplo. E a subvenção econômica ela tem características de é ser direcionada para uma fase de maior risco e de bancada que o outro. Acontece frequentemente, a, a gente já sabe isso em outros históricos, Foi quando a empresa lá, não lá, é porque... conectada com a subvenção econômica, ela fala, então não vou fazer isso aí, fazer o projeto de a subvenção econômica. Então, essa é uma expectativa que se queria. Eu imagino que a proposta já dizia se queria. E não... a gente mas, responde agora. A gente é. acha que o projeto é meritório, mas é essa fase, por vezes o projeto não está na fase da bancada, já passou pela fase da bancada, está na fase do escalonamento. E é o escalonamento do instrumento é que a gente pode oferecer ao é crédito. Mas, de qualquer forma, eu entendo que até agora quantos contratos assinados não Nenhum. Nem nem, nenhum assinado. Nem aí fase de, de, de, de análise. Então, qual a expectativa e... de assinatura? Eu acho que esse ano a gente assina esse... esse assim, assinar esse universo tá estão com um, 360 milhões. 360. No site de você tem uma tabela de subvenção em torno de 60 milhões, é isso? E esse, valor, esse valor total, então. Esse é o valor total. Valor total. Esse valor 60 milhões de subvenção. Isso. isso. Tá? Então, significa que no plano inicial de vocês pensavam em aportar 2 bi... Que era valor total também, era 2 mil, ah, 2 mil. valor total para o plano planos de negócio. Isso, planos inclui, isso inclui reembolsado? É, porque por existe uma modalidade. É, quando a gente é. vê que existe uma, uma. A maior parte do investimento lá acontece depois da primeira ah, fase de dois anos. Então, o, o, o, o valor, na né, pesquisa também, é a fase PX, pesquisa, a fase piloto. Que tem, são de ali, acho que tem cursos acho que tem dois slides só para. Eu acho que é exatamente a mesma dúvida ali. Uh, ali, ainda, mais um, aí daí gente tem um total de 2,4 quatro... bi, né? E aí, vai isso quer dizer, tem um nível... Isso, isso é deselecionável. O próprio ali é econômico é ou é financeiro? É econômico, econômico. Né? É Não, pode ser birlikte, financeiro, financeiro. financeiro. Financeiro. Na subvenção, acaba carne acaba sendo econômica. Né? Toda a quantidade econômica, é financeira, ela vai um dia. Então, então, mas sim, você tem bem. o... O recurso de província é, é para todo o todo um negócio, não só para as é, porque, porque, por exemplo, você, quando você contrata um projeto com uma ICT, você tem que aportar o recurso na ICT. Sim. Então, você é desembolso de caixa. Quando você contrata um recurso econômico, você uma partida, você é a tua mão de obra. Então, esse é, um, é uma contrapartida partida econômica. Tem desembolso de caixa, mas você não aporta diretamente. Então, é, tem essa... Mas é aquele que eu, eu falei, esse não-reboçado ali, nos 60, no é, um, é um, pouco, estão... um pouco mais, porque tem aspirativo no... Não, do que está divulgado, são 60. Não, mas deve ser um pouco mais por causa do, do, do FUNPEC não, e dos cooperativos também. Uhum. A subvenção acho que foi 60. Assim. Não foi Tem os experimentos não reembolsados também, mas tem não vão para a empresa, vão para os institutos em parceria com as assim. empresas, que são por causa do FUNPEC e do cooperativo. Mas a formalização jurídica não é rápida mesmo. Não, não é rápida. Que, inclusive, assim, a gente no, e vou dizer, não é lento, só que o tempo dentro do banco, dentro do médico. Alguém falou que antes, de assim, tem muitos casos, o Paulo que está acompanhando pelo Senai alguns pontos de negócios, conhece isso. Tem muitos casos que a gente fica aguardando a documentação e a documentação não chega. Ou fica, essa assim, informação que, que precisa chegar aí, gente é precisa mesmo, gente. Porque a gente é auditado, a gente tem, é cobrado por órgãos de controle, a gente é, é, e tem, tem que respeitar... Todo, todo um arcabouço legal para poder receber o um recurso público que a gente não pode abrir mão. Então, é, não sei se talvez isso seja um pouco diferente da natureza de outros instrumentos que foram criados no país, mas no caso dos instrumentos do BNDES, da FINEP a gente não tem como abrir mão. E aí, realmente, demora. Vezes, a empresa fica muito tempo, é, mais do que, o que a gente gostaria, para apresentar os documentos as informações que são necessárias para a gente dar continuidade, porque a gente mais quer dar continuidade. É, é, é eu acho que, assim, a disposição em, em contratar isso daqui é, é grande demais mas eu vou dizer que hoje a gente vê é, alguma dificuldade por parte das próprias empresas assim, só para tá ilustrar falando. como a gente faz a parte de subvenção econômica né, que em tese é uma parte que já não tem interesse né, das empresas até agora de todos esses 60 milhões que estão elencados por subvenção econômica eu recebi documentação completa de três empresas três 27 selecionados. Ou tá ali que foram 18, 19, ou subvenção, 23. A subvenção, subvenção. subvenção vai ser pago pela FINEP? Pago pela FINEP. E a FINEP vai pedir? É, depende do FNDP. Se você passar, né? O, o, mas a, a questão é, é... No fim, é uma questão jurídica é, é complexa. A gente vive num país que é, é muito bom. burocrático, é. e é na hora que tem que contratar é, é. Infelizmente, é a, é a maior barreira. A Rigua... O, se eu fosse seguir os ditos processuais é. mais adequados para a gestão desse tipo de coisa, eu tinha que arquivar todo mundo. Nessa altura, eu tinha que cancelar antes do projeto. A gente não está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Esse é o... Tem prazo. Extrapolou o certo prazo, foi normas ah, tá. internas. O regulamento ah, é ah, ah. aqui, acabou. Ah, é. A gente assegura, Não, veja é. bem, é. o projeto do Padir é. importante. É. O pessoal fica pressionando Mas lá, a gente, a gente segura. segura. Pra... Pra... Pra... Pra... Pra... Acho que acabamos, é acabado. Gente. É, o é, é, tá. último. Tá, então. Aqui tem mais um outro slide, é só para a gente ver um pouquinho da natureza dos projetos. Só forte presença de projetos a partir de biomassa. Biomassa. Biomassa. Que é o que a gente já falou. Tá, então, acho que a conclusão que a gente quer, quer fazer, que eu acho que é importante, é que a gente vê claramente o pai que ele mostra isso uma convergência de processos físicos e biológicos para o desenvolvimento de novos produtos. E que a gente está na fase agora de formalização, tá? e, e nós prevíamos, colocar né, 2 bilhões em três editais. A gente não previa colocar 2 bilhões no stop colocar bilhões três editais. O que a gente percebe até da, da, da, da mortalidade dos investimentos do estado do, do país político econômico, né, é que a gente vai ter que fazer uma avaliação para ver se vai ter, se faz sentido lançar uma segunda aqui agora, se está mesmo o momento de esperar. É a avaliação que a gente está fazendo no momento. A gente tem que ter até o final do ano lá né, esse assim, relatório de, de gestão, de acompanhamento do programa para dar publicidade e o que está acontecendo. Tá bom, gente? Obrigado. Não, a gente precisa, dar uma de em agosto, sobre a gente lá o Salpão, tipo, eu já com a minha agenda aqui, que eu disse o presidente de vocês, a gente não se faz. Para mim é ótimo, eu sugiro a indústria mas <risos> para mim é ótimo uma ideia... Você tem, tem apoio da minha parte. Eu sei <risos> Você falou de que você tem feito o um plano de impacto, você né? vai ter uma ideia de fator, qual é o, papel, o fator de... Você gente precisa investir, então, 2 bilhões, ou 1,4? O que é a perspectiva disso, de retorno? De retorno? Desculpa. No, do impacto econômico, fala do, do projeto? Econômico, não. Não, não, a gente não tem esse no porque a gente falou, eu vou tiver um esforço fabuloso para fazer uma coisa que é uma intenção dele. É. Depois de contratar, acho que é hora de ser e fazer a conta. Mas antes de contratar não faz tanto sentido para a gente nesse é mesmo. Muito esforço para pular esse número, não é fácil. Então, muito bom. obrigado. Muito obrigado, Felipe, pelo E uh, terminando a completar amanhã, o coroach, amanhã então o professor Jair Sandari, secretário, eu vou falar a sigla, a do MSTIC, vai falar sobre a estratégia nacional de tecnologia de inovação, e inovação, que eu acho que é muito bem-vinda. Bom, a estratégia vai estar no meio, vai, vai estar no meio. Tá bom. Então, com a palavra, Lênis. Bem, bom dia, senhor é a Fome. Bom dia, vocês já estão na sala, para que um pouquinho a crescer, quebrar a pica do convívio para vir falar. Para vocês, um pouco que eu vi da discussão do momento que eu cheguei, que busca de resultados, eu vou um pouquinho para antes dos resultados, eu vou falar um pouco de, da estratégia. Então, o Brasil ele precisa fazer a cada quatro anos a sua estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. Essa estratégia deveria ser 2016, 2019. Ao curso do desenvolvimento dela, no primeiro ano, certamente, nós tivemos quatro trocas de discos. Então, e a partir da última troca, que é a mais sábia já temos um ano, conseguimos convencer que 2016, 2019 já não era. A questão é que fôssemos para 2022, é, para que se tivesse uma possibilidade melhor de planejamento. Tinha um argumento de 2022 já era o um novo governo. E nós usamos uma, uma justificativa fantasia, que 2022 é o ano do bicentenário da independência, como é um ano. É, é uma mentira, na realidade, que eu coloquei na. Como é um ano de 2022, nós faríamos a tela. Né? A independência mesmo foi em 2023, 2 de julho, batalha lá em Tiragala, Sempre que se de 2022 foi só uma amostra da Mas, bem, ah, acho que aqui nós... como? nós falamos isso Como? Como? Nécio? Esse que está indo para a direita, mas... Não ah, está é indo para a esquerda. Estamos então, bem. <risos> em alguns pontos, muito brevemente, essa agenda de ciência e tecnologia, ela tem como desafio, são os desafios do século XXI, que é a multidisciplinaridade, sustentabilidade e inovação tecnológica. Essa é algo, a visão da, da agenda, trazendo a agenda para esse século. E os pilares da agenda, são os que sustentam essa agenda, e que nós acreditamos fortemente é a educação e a ciência básica. A educação em todos os níveis. É, se imaginar, inclusive, sempre se coloca, porque ela precisa de uma revolução da educação, e a ciência básica, isso com a inspiração das árvores e dos vegetais. Primeiro você tem a raiz, e a raiz, qualquer sistema, é a educação. Depois você tem o caule, é a ciência básica. Daí em diante surge, é, de desgurra tecnológico e de inovação, que são os gatos são vários deles que precisam desse sistema. E a linha dela é que ciência, tecnologia e inovação seja concebida como uma política de Estado. Uns pequenos dados, são muito breve para localizar, se nós olharmos em relação à área, população e PIB, o Brasil faz parte de um pequeno grupo de cinco países. Se nós observarmos isso em relação a despesa de PIB, e desenvolvimento do Brasil, nós vemos que ele está Quer dizer, esse 1,24 já está devastado, para mim, certamente no momento que foi feito isso, no ano passado. É, e o investimento do Brasil que é bastante, o investimento em ciência e tecnologia público, e quando comparado com outros países, inclusive na própria dos é, próprios BRICS, o investimento é baixíssimo. Então, nós estamos sempre com ambições grandes, mas com investimentos aquém dessas ambições. A estratégia, só para ela não surge do nada, ela não surge como uma ideia nova, de uma nova pessoa, de um novo secretário, de um novo ministro. Ela surge como consolidação, se não ver, de uma grande sequência de documentos. E durante o ponto que eu vou falando, vocês vão ver isso, ela pega a aí e a Equipe anteriores, Plano base Maior, o Fórum de audiências que Ciências pelo Brasil em 2013, os documentos que a ABC e a SBDC fazem a cada quatro anos para os presidenciários, a agenda da MEI de 2015. Então, em vários momentos, houve muita discussão na Academia Brasileira de Ciências, na SBTC e na MEI. Inclusive, teve uma sessão da MEI específica só para discutir a, essa estratégia e, certamente, as Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia, inclusive a quarta, que é a última, com uma grande mobilização nacional e ela aponta até 2020. Então, ela já estava é, extremamente atual. É, só para registro, o Brasil tem uma infraestrutura de pesquisa razoável, só que uma infraestrutura pequena para o tamanho do país e então, para os desafio do país, mas ela tem uma infraestrutura de pesquisa distribuída em todo o território nacional, que vai da parte naval, da satélite, Geoestacionário para comunicações, vai permitir para a larga ameaçamento do país inteiro, é, é, observações sistema de clima na Amazônia, supercomputadores. O cites que realmente é o maior equipamento de pesquisa na América Latina, se considerar o um conjunto de laboratórios dele. Então, nós temos uma infraestrutura pequena para o desafio do país, mas bastante competente, e alguns projetos abrangentes, só para sacar esse, que é um dos mais e durante o caminho eu vou falando deles. Nós temos um pouco mais de 100 laboratórios nacionais distribuídos em todo o país e que tem uma grande tradição de incorporação internacional, tem produção científica, tecnológica e inovação. Veja, patentes, esse números estão é, desatualizados em de comercialização, grande experiência na formação de recursos humanos e na produção é, científica. Então, é uma estrutura que o país hoje tem distribuído em todo o território, extremamente competente, e a pergunta que foi feita aqui em vários momentos está a química. Não tem a palavra química em nenhuma das áreas. Mas ó, saúde, engenharia, biotecnologia e nanotecnologia, agronegócio, a Amazônia, a energia, a área antártica, tudo. a química está, de certo modo, escondida, mas ela atravessa boa parte desse sistema. E é um sistema extremamente organizado e colaborativo. De colaborativo, eu vou falar bastante de colaboração por mais ou menos. E a gente ela tem três dimensões que não aparecem de forma é, setorizada, mas ela atravessa todo o documento. que todas as ações precisam ser vistas, com a dimensão social, a dimensão científica e tecnológica, e a dimensão a, gente, a Então, esse é um dos aspectos que distingue um pouco de outro planejamento do passado, a incorporar a dimensão econômica e a dimensão social num planejamento voltado à parte de ciência e tecnologia. Então, nós temos desafios que estão é, um pouco, passando mais rápido, porque muito isso está escrito no documento, é só para colocar um destaque a alguns pontos. Um dos desafios é posicionar o Brasil entre os países com maior desenvolvimento científico aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação, reduzir as cimerias regionais na produção e acesso à ciência e tecnologia, estabelecer base de desenvolvimento sustentável e, como vai decidir, fortalecer a inclusão social. Então, parte disso já foi discutido por exemplo, nas últimas sessões que eu estou aqui e isso está bem registrado na EMA. Temos 12 temas prioritários. Novamente, química não está inscrito em nenhum deles, mas química está densamente e é o um pilar de vários deles. de água, alimentos e energia formam nexos a você capturar e entregar água, você precisa de energia, gerar energia precisa de água, produzir alimentos precisa de energia e de água, então esse nexo está extremamente integrado. E outras questões também bastante atuais, como clima, saúde. Biomassa e bioeconomia, nós avançamos em relação aos biomas e a bioeconomia, um lado, é, economia e sociedade digital, tecnologias convergentes e habilitadoras, isso mais adiante eu vou falar um pouco é, dessas tecnologias e das ciências e tecnologias sociais, minerais estratégicos, ou seja, esse é uma carteira, eu diria, de 12 temas, mais que de uma forma transversal eles abrangem vários setores de ciência e tecnologia. E os eixos prioritários, são cinco eixos, envolvem capital humano, a pesquisa e infraestrutura, a tecnologia e a inovação, o financiamento e o marco legal. Então, cada um desses eixos está extremamente detalhado na estratégia, que também está na página do Ministério, pode ser dado valor, como tem toda uma parte impressionante. Então, capital humano a base principal ali é que o Brasil precisa de revolução evolução da educação. Sem educação em todos os níveis, tudo que nós discutimos para frente não sentido. Então, precisa ter uma, uma linha forte em relação à, à educação, precisa realmente operar e não só cooperação, mobilidade e, inclusive, incluir a força de jovens goleiros cada vez maior no sistema, seja ele científico ou seja ele tecnológico. Haja vista que Cerca de 70% ou mais de cientistas brasileiros estão na academia, não estão no setor empresarial. Completamente distinto com o que acontece em outros países. É? A academia, eu queria tentar convencer, ela faz parte do setor empresarial, porque muito da semente está nesse sistema. É? A infraestrutura e a pesquisa, a meta é o Brasil na fronteira da produção do conhecimento, ou seja, alavancar a ciência do Brasil de maneira nós possamos pautar alguns temas em nível internacional e não ir caminhando certas ondas e já com a onda como a crista da onda já mais adiante, Esta é a visão dela. O tecnologia e a inovação, ela distingue desde os ecossistemas de inovação, a inovação da indústria, até o uso do poder de compra do Estado, do incentivo a nós empresas perfil inovador. É algo que é uma discussão extremamente delicada, mas nós temos colocado de uma forma muito enfática que o edital, ele não é a panaceia para tudo. O edital é importante para você gerar um lado concorrência ou descobrir o que você não conhece. Mas o edital não vai resolver todas as situações nossas, inclusive no tempo que colocar. E, sinceramente, agregar valor à produção e às votações tudo isso também bem discutindo na época. O Marco Legal... Nesse ponto, o Ministério tem assumido um protagonismo na esplanada grande em relação ao marco legal, tem atuado bastante no, a, na derrubada dos ventos, está acordado com o Congresso, e seis ventos no marco legal de ciência e tecnologia perturbaram, inclusive, a interação do setor acadêmico e o empresarial. Além da biodiversidade, a que saiu, saiu contra a, a toda a discussão que nós tivemos, todo o acordo que fizemos com a Casa Civil, Inclusive, na noite em que ela saiu na madrugada, o responsável da casa Civil me encontrou comigo, ele estava num restaurante jantando, e testemunhas de que eles viram e dizer que não vai sair. Realmente vocês têm razão. De manhã tinha saído, já era oficial, nós estamos tentando reverter o A Das organizações sociais, como a Embrapi, o CNB, vários deles, com a questão do, do Supremo. É, precisa fazer um novo sistema de regulamentação. Da, hoje, é, se tivesse em Brasília, eu estaria numa reunião da Casa Civil, mas o Prata está e os secretários discutindo para que saia essa regulamentação. Desburocratização e a institucionalização do sistema de CT que saiu dessa emenda de 2015. Então, os marcos legais têm sido uma ação. Extremamente importante, que nós temos trabalhado muito, porque hoje nós não precisamos de adversário, nós mesmos nos gritamos e nos nos locais. Né? E o financiamento: né? o financiamento vai desde a expansão do financiamento, o fortalecimento do FNTCT, que está cada vez mais fraco, vou mostrar uma figura a vocês, e uma política consistente de incentivos fiscais. Isso nós temos, tivemos várias reuniões com o planejamento, que está em andamento uma grande possibilidade de se ampliar a questão de fiscais e mais ainda de doações para ciência ciência, tecnologia e inovação. Tem vários projetos de lei amanhã no Congresso, já conseguimos fazer um blend desses desse projetos, chegar ao que talvez melhor se aplique, tentando avançar com a parte de doações e de, é, é, de política consistente. a secretaria, então, vocês têm aí a secretaria que eu ordeno desde 2015, quando cheguei lá, ela sofreu várias modificações. De 2015 para cá, foi ampliada e foi completamente reorganizada. Quando, é março de 2015, eu convidei cinco pessoas da comunidade científica que eu as considero extremamente experientes, e ela, elas cinco elas eu sou pelo Garibbec, para olhar o que é a secretaria e discutir como era que nós poderíamos reorganizá-la. Ela foi reorganizada, na época ela tinha uma diretoria, hoje é três, uma de ciências, uma de desenvolvimento e uma de programas de inclusão social. Temos é, oito coordenações gerais que sofreram uma boa parte é, de reorganização A extensão tecnológica focada em tecnologias habilitadoras, a bioeconomia, como uma forma, inclusive, desenhando o um programa de Amazônia focado em bioeconomia. É, saúde e biotecnologia, os biomas focados no uso sustentável dos biomas, não só na questão ambiental, ciências humanas e sociais e aplicadas, que mais à frente se desenvolver, isso é uma novidade no âmbito do Ministério, mas certamente nós não vamos conseguir avançar sem uma visão, especialmente nesse momento, grande parte de ciências humanas, sociais e aplicadas, clima e Antártica, geociências e oceanos. Então, hoje, eu imagino, nós temos uma uma organização, uma estrutura mais adequada para enfrentar esses desafios e para seguir em frente. A secretaria tem vários programas e várias redes temáticas, algumas com mais de 20 anos, como LPA, como Pirata. Nós temos revisitado várias delas e com o espírito. A secretaria ela não faz pesquisa, ela não faz evolução, ela não faz desenvolvimento, ela planeja e apoia. Então, tentando fazer toda uma linha de mudanças é, nesse sistema para que ela se torne cada vez mais uma Secretaria de Estratégia, Planejamento e de Execução. E o que nós fizemos já recente, muito recente, é, começa no final do ano passado para cá, foi fazer uma leitura de toda a Secretaria. Nesse momento, nós estamos discutindo no Ministério a leitura do Ministério com relação aos é, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Esses objetivos, em é, 2015, a ONU mudou, o objetivo do governo, que é uma coisa de cima para baixo, e reorganizou esse, esse objetivo de desenvolvimento do Estado, E nós estamos fazendo a leitura da Secretaria em relação a esses objetivos. E como é a agenda 2030 da ONU, a ideia é que, através disso, nós conseguimos projetar estratégia. Não mais 2022, ela formalmente é 2022, mas enxergá-la em 2030. E esse é o trabalho desse ano. Mas a meta mesmo não é 2030. A 2030 é meio de caminho. A meta é 2050, que é o THM. É o mundo em 2050. É como será ele depois dessas é 2030. Mas se trouxer 2050 para agora, embola muito mais do que seria. Né? É 2022, 2030, para 2050. E essa agenda recente, ela envolve as pessoas, ou seja, de é, enfim, encerrar com a fome e a presa, certamente tornarão as pessoas mais dignas e mais iguais. O planeta, ou seja, usar o planeta de uma forma sustentável, que não perturbe as próximas gerações. A prosperidade, ou seja, o desenvolvimento científico e tecnológico com harmonia com a natureza, ou seja, os pessoas, com a natureza. A paz, partindo do princípio que o desenvolvimento sustentável não ocorre sem paz e não se terá paz sem desenvolver o Senado, por exemplo, e parcerias, que é o quinto, e uma das questões que é extremamente é, preciosa nesse momento atual. Então, isso foi o, a questão da Assembleia Geral da ONU. Nós temos os 17 é, objetivos. É, o nono é ligado à parte empresarial, à indústria e inovação, e infraestrutura, quer dizer, tem um implicado, é, especialmente na parte da indústria, esses 17, mas o que nos chama mais atenção e que nós temos mais destacado e que certamente envolve também a química é um ponto central nisso, é a interação entre esses homens. Esse. Quer dizer, cada um deles é um ponto específico, mas eles não são isolados, eles interagem entre si e essa interação é onde está a maior parte da riqueza. nós olharmos um ponto Somente a questão da fome zero, ou seja, combate à fome nesse momento, sem a segurança alimentar, segurança nutricional, agricultura sustentável, resiliência do clima, biodiversidade. Então, isso envolve uma cadeia extremamente grande de ações e interconectadas, e várias áreas estão envolvidas, sinceramente, a química é uma das áreas prioritárias. Se observarmos, de um certo modo, o setor químico especificamente, pelo menos 10 dos 17, tem ligação direta com o setor químico. Pelo menos 10 deles estão focados direta, sem contar de interconexões. Então, esse eu diria que é um grande desafio para o país, é um grande desafio científico e de tecnológico, e maior ainda para o setor químico, porque ele consegue trabalhar bastante na interface desses sistemas e poucas áreas têm condição de trabalhar nessa interface. Se observar, o vou... Uh, o, mesmo, o último documento deles, agora 2017, sobre águas é, é o de águas residuais, um recurso é, pouco explorado. E tem todo um documento de ação mostrando todos os desafios que existem em relação, simplesmente, ao setor de água e à água produzida. O né? um outro documento que nos tem é inspirado, e provocado muitas eleições é o do C.J. Whitesides, que ele escreveu no número especial PASP, no ano de Chimir, 2015, e que ele fala em reinventar, reinventando a química Então, a realidade, o é uma revisão, é como pensar a química de uma nova forma, ou seja, como estaria terminando uma era, começou com o fim da segunda guerra mundial, estaríamos começando uma nova era e uma era de transformações. E nessa nova era, muito brevemente, ele lista 24 temas de desafios, que alguns históricos, como qual é a base molecular da vida, como o centro funciona, são questões históricas, mas nós vimos algumas questões mais novas. Conflito e segurança nacional, homens e máquinas. Ou seja, hoje uma das grandes discussões é, como é a... O entrelaçamento entre o mundo físico e, humano, e o mundo cibernético. Então, essas são questões, a controlar e não só a vida, mas a morte. Nós sempre vimos a vida como as moléculas ganham complexidade. Então, a morte é quando elas perdem complexidade, mas a morte é só uma questão molecular. Então, são várias questões que têm inspirado bastante e que traz a uma discussão extremamente nova, tanto para a parte ciência, que não é só rima. A grande reflexão é essa química que se fala aqui, não tem nada a ver com a química que eu era estudante de graduação. E a, a reflexão isso é como essa química e a parte de ciência nossa se interage exatamente com a indústria 4.0, que nessa casa dispensa grandes comentários, que é o sistema completo conectado. Então, hoje a cidade, como é, certo, alguém disse que eu, que a indústria química está investindo bem mais em robótica em processos, os que me anteciparam, e certamente essa transição industrial é uma transição industrial extremamente importante, ah, um dos exemplos as pessoas que falam da uma fábrica da Tesla, que contaram uma piada que eu não prestei muita atenção, mas reconto a piada de outra maneira a indústria aqui está toda fechada com as vagas. Do lado de fora, eles dizem que tem um sapiens e um cachorro. O papel do sapiens é alimentar o cachorro. O papel do cachorro é não deixar nenhum de sapiens em ali. E que hoje isso já trabalha as escuras, porque eles não precisam enxergar e ninguém também fica vendo que tem é um foto lá dentro. Então, essa é uma questão, e que é a questão também do homem, não só para aqui como para toda a ciência, em que as questões de inteligência... Estão sendo resolvidas no ambiente de máquinas. Em 1997, Casparó perdeu para o Deep Blue da IBM no um xadrez, em que se dizia que as máquinas nunca jogariam xadrez. Ora, 10 elevado a 120, só o número de possibilidades. Mas recentemente, no ano passado, o AlphaGo e derrotou 10 a 360. Praticamente todos os jogos em que depende de conexões e inteligência, a máquina está conseguindo se sobrepor. O que coloca é que, nos últimos 60 anos, aumentou muito a capacidade de processamento e de inteligência, mas zero de consciência, que seria a nossa vantagem. E a dúvida hoje é se realmente nós temos consciência. Então, essa é uma questão. Se descobrir mesmo que não temos consciência, a gente perde essa vantagem. E o andamento para 2017 para agora é ter seres humanos um pouco que não são só combinações no embate do poker. tem o Black, a questão é como é que ele vai é, resolver a questão do Black, mas certamente isso será resolvido brevemente. Então, essa é a questão nossa dos próximos anos. E esse olhar que é o computador ali, ele tem uma placa por trás dele, o Lenovo, porque a IBM vendeu toda a parte de rádio para a Lenovo, agora eles são chineses, a Lenovo. E a IBM está investindo tudo no ótimo todo o tamanho de investimento delas, é e ela diz lá, coloque seus dados e nós lhe dizemos quais são as tendências. E hoje eles já aperfeiçoaram bastante a questão legal, então é, se algumas profissões correm riscos, a de advogado é uma que já está correndo risco, é, eles colocam as questões lá e conseguem organizar possíveis soluções e possíveis causas, isso está muito avançado, e a, a parte Aprender <risos> química, é mais difícil, é bem mais difícil é, E a questão de saúde, que ele consegue, que ele ajuda no diagnóstico, inclusive, de alguns tipos de câncer. Que o indivíduo pode colocar todo o processamento dele e ter uma resposta no programa WAP. E alguns colocam e dizem, poxa, mas eu gostaria de ter um diagnóstico desse a partir de uma máquina, mas sim a partir de um médico um professor. E os realizadores, não, nós temos que programar ele, ele vê as pessoas na face e explica como um que time de voz e dá notícia. É algo que realmente estamos é, avançando. Então, nessa linha da indústria 4.0, o que nos chama bastante atenção nesse momento, e aí a parte de ciências sociais, ciências humanas e aplicadas, é que se coloca que a sociedade também Pode estar chegando a uma sociedade 5.0, que colocaria algumas coisas aí, pode nem ser, ser 5.0. Então aqui tivemos um primeiro momento de coexistência com a natureza, que são, a época que eram os caçadores, cultores na África, mas só que agora já disse que não é bem assim, só em determinadas partes da África, estamos em mil anos mais velhos, o desenvolvimento da, é, da sociedade agrária com a Revolução. É, a grade, 10, 10, 13 mil anos, a sociedade industrial, a sociedade da informação, e que nós estamos caminhando para uma sociedade 5.0, que seria uma sociedade super inteligente. Então, só para poder discordar um pouco do sujeito, eu acho começa um pouco antes disso, uma revolução cognitiva, quando, se começou, quando começamos a nos comunicar com mais sapiens do que os outros animais fariam, né? A invenção da escrita e do dinheiro, há cerca de 5 mil anos, quando se começou a organizar as cidades e a organizar melhor o começo. E a revolução científica, eu acho que a revolução científica do fim do século e início do século XVI, é também um marco muito reflexivo para nós, que quando o homem descobriu o que era, ignora o que ele não sabia que os livros religiosos não continham tudo o que era conhecimento. Eles descobriram não só uma quantidade de ilhas, mas um continente imenso do outro lado, do Atlântico. Então, isso tudo nos leva a, a um sistema atual, que, e o Japão é um dos que mais está é, focalizando, discutindo com essa sociedade, assim, o que coloca é que hoje o Japão um pouco mais de 26% da população são jovens com mais de 65 anos. Mais de 26%. A média mundial atingirá 20% em 2050. Então, para o Japão, hoje, ele tem uma população, e isso está no mundo inteiro, de pessoas mais novas, que vão viver mais tempo, que precisa de condições de vida extremamente melhores, de mobilidade, de por questões habilitadoras de... Sistemas que é, é um outro tipo de sociedade. Então, se durante o século XX, a química principalmente ajudou a dobrar a expectativa de vida de 40 a 80 anos, e a química não só ajudou a dobrar, mas as pessoas ficaram mais bonitas. Hoje, a indústria de cosméticos é uma das mais proeminentes. Elas ficam mais velhas, mais bonitas, com mais saúde. E ajudou a multiplicar por quatro a população. É também, é química, essa marca, a síntese da A ideia é que essa sociedade, e aí é, é um ponto de reflexão bem para nós, para estratégia, será sociedade a sociedade da colaboração. Sociedade super inteligente, super conectada, com vários sistemas, e que a colaboração será um fator mundial. Então, algo que, mais cedo, nós vimos aqui, por exemplo, falando de NPI, as patentes, Nessa sociedade, dificilmente nós teremos patentes. A colaboração será intensa, que patente não será mais a forma de proteger o que você inventou. O sistema vai estar aberto, totalmente conectado. Hoje, não temos mais grandes segredos, tem programas que vão lá pelo Facebook e conseguem levantar as tendências de palavras que estão discutindo, fazer conexão conexão não já foi a linha. O sonho do Google, do Gmail, é que, nós, que se permita abrir o Gmail. E, ele permitir abrir o Gmail, eles conseguiram saber, inclusive, muito rapidamente se algum assunto de doença, alguma coisa está ocorrendo em um local. Então, essa é uma sociedade que, certamente, construir muros não vai mais proibir a migração, as patentes não vão mais proibir isso, e até manter exércitos armados vai né? Teria o sentido como está o porque dificilmente vai ter quem atacar, as guerras vão ficar extremamente confinadas em alguns locais para manter a indústria de armamento geral. Então, acho que esses são os dois aspectos nossos desse momento de estratégia, olhando um pouco mais à frente a indústria 4.0, um sistema altamente inovador e conectado, e a sociedade 5.0. Falando em. Evolução, que na realidade é involução, agora nós vamos pagar a conta. Se eu observar, o FNDCT, ele teve um pico, em torno de 2013, em que aumentava a arrecadação, na realidade nós tínhamos uma arrecadação, e aumentava o orçamento disponível que era colocado. A partir de 2013, nós tivemos um problema, em que a arrecadação começa a cair, tudo veja que a arrecadação cai. A disponibilidade diminui e a boca de jacaré se abre, se abrir mais ainda. Essa relação aqui em relação a 2017 já é maior e com a PL boa que discutimos na semana atrasada, já é maior ali porque está considerando um orçamento com 44% de costas. Então, esse é um sistema extremamente sensível, porque parte do FNDCT é recursos arrecadados do setor de negócios, do setor empresarial, e que esses recursos devem voltar para o benefício para a sociedade e parte para o benefício do setor. De um lado, ele tem voltado pouco em relação a esses benefícios, que, inclusive, quando começaram as ações transversais, elas desconfiguraram um pouco a destinação dos recursos e não tem voltado em volume. Então, essa é uma questão extremamente é, impactante à frente nossa. Então, nós temos uma questão de planejamento e uma questão de financiamento. O PADIC, que nós vimos testantes, na a colocaram o PADIC, e eu já, tinha, já vinha acompanhando o PADIC, o trabalho lindo que foi feito na consultoria, o trabalho que a BIQI fez em relação ao PADIC, e eu tenho sido um observador e a Bastante nos últimos, talvez, 30 e poucos anos, mas temos 35 anos desse sistema. E todo o que nós vimos até o momento sempre me traz um certo saudorismo Porque o que eu sinto que falta são programas extremamente importantes, planejamentos extremamente importantes, mas de uma visão abrangente. A minha sensação não é nenhuma crítica, é só o vocês vão ver o que eu vou mostrar para não é nenhuma crítica, é o país, ah, se nós olharmos há 30 anos, a química do país era competente, mas extremamente pequena. Poucos locais tinham pesquisa efetivamente química no país. E nos últimos 30 anos isso explodiu. A química já era química, mas a engenharia química, com ciência, praticamente nem existia há 30 anos. E o exemplo que eu queria trazer para vocês, que faz 30 anos... 1987, o que deram é 87, foi a consolidação de um programa que existia nessa época, o PDCD, durou 10 anos esse programa, um pouco mais. Fernando era uma figura de proa do PDCT, ainda é, e é uma figura de proa em todos esses anos e hoje, é o Jaime ali participou também muito, vários, alguns né, um de nós na área de Química. Mas qual foi a, essa consolidação em 87? Por quê? Depois de várias dificuldades. É que em 87 se conseguiu colocar 10 milhões de dólares e que eu vou hoje a 30 bilhões de reais, o dólar para a moeda da época era de mais de 10 para 1, um, era realmente um volume de dinheiro expressivo na graduação, na pós-graduação, no P&D, na instrumentação dos grupos de pesquisa e equipamento piloto. É, inclusive tinha recursos para se alguém desejar copiar uma patente e ter algum sucesso. Então, esse, é, essa visão para gente, de forma extremamente ampla de investimento, permitiu a chegarmos agora, 30 anos depois, e de uma química espalhada no Brasil com programas de pós-graduação em todos os locais. Os institutos e mais, de vários deles também, além da, das universidades, eles são, não é derivado disso diretamente, mas a a matriz, o caldo que permitiu gerar tudo, desde essa época, tem sido um programa extremamente... E eu gostaria de rever o um programa, não esse programa de novo, mas, por exemplo, o PADIC. Se o PADIC previsse um aporte de recursos com a parte, por exemplo, do BNDES de fundo perdido, aplicado, ou, um exemplo, os institutos nacionais. Se os institutos nacionais, quais são deles que têm ação na área, e vão desde a formação básica à geração de produtos, de patentes que fizeram. Então, já se tem uma, uma massa é, extremamente confortável e que permite investir a partir disso. Então, esse sistema é um sistema que vai aumentar. E, inclusive, 70% dos doutores da força de trabalho do país nesse sistema. Então, e esse sistema ele depende muito de alavancagem, e um setor químico pode ser um setor alavancado Se olhar, por exemplo, as universidades que sempre foram a solução, hoje já não estão mais a solução. dizer, as universidades públicas estão em crise, em certa de São Paulo. Agora a gente inclusive, pode dizer mais Inclusive é de São Paulo. Inclusive é de São Paulo. Então, elas estão num sistema completamente em crise. Se olharmos os cursos de química, ainda com toda a transversalidade da química, ainda ensinam química orgânica, química química, química orgânica, quando nós já vimos que são os conceitos que são é o que vale. Então, esse é o, o aspecto que eu gostaria de ver, e ainda o é um desafio para a FDMDS, para dar uma visão no país de oxigenar toda essa parte, seja é nas universidades, seja nas universidades, nos centros de pesquisa, dos institutos, que é onde está a E eu resgatei um material que faz parte da 10 Conferência de Ciência e Tecnologia, está lá nos anais, isso é escrito, 2010, em que nós mostrávamos o que era o setor industrial. e uma apresentação escrevi um texto. Ele partia de um grande consumo de matéria-prima que precisaria caminhar para o reuso e reciclagem. O uso de combustível de combustíveis fósseis, imenso, desceria caminhar para a energia renovável, No controle de efluentes, a economia de água. Isso é o que nós colocávamos né, naquela época, que se dizia que era um desafio mais longo, e que envolvia reduzir o uso de energia, manejar carbono, analisar o, o ciclo de vida, a toxicologia e química verde, que nós passamos a chamar de economia verde, que é um ponto Além da química verde. E isso implicava no setor em rever produtos, processos, de energia, competitividade econômica, não dividir a vida e o ambiente. Ou seja, essa era a, foi exatamente essa figura da apresentação e essa mesma figura está no texto nós é escrevemos. E o setor industrial deveria buscar, certo, século, a sustentabilidade em todas as suas linhas. Isso foi. 2010, mas nós já tínhamos falado também na conferência de 2005 ou antes. Nessa época, ainda não existia os desenvolvimentos, os objetivos do desenvolvimento sustentável e nem o seu item óbvio, o seu objetivo óbvio. Se olhar industrialização sustentável e aquecimento e voltar à frente a inovação. E isso tá colocado nos cinco é, metas do objetivo, as cinco principais metas do objetivo novo. Ou seja, é um sistema que continua permanente, e certamente que o tempo vai passando, ele não será resolvido em uma década, em duas, mas eu acho que isso é uma agenda para uma série de décadas, para vários estudos de surpresa. E, como isso disso, vai falar de estratégia de planejamento, e muito já falaram do resultado. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Wilson. Nós estamos, contando o tempo da discussão, ainda temos uns minutos antes de poder romper, então, acho que nós poderíamos é, ter comentários com relação à apresentação dailson Wilson e é, ponto para a discussão em é, geral. Como ninguém levantou a mão rapidamente, Vou falar rapidamente. Eu, assim, você falou da estratégia, eu está em discussão, tem muitas propostas, mas aí do outro lado nós vemos os problemas dos responsáveis pela implementação do Fadi que vem ocorrendo, né? E que estão ligados ao legal, etc. E, de alguma maneira, a gente precisa ter um jeito de sair das, das ideias gerais, chegar nos números detalhados e, principalmente, conseguir gastar o dinheiro. No PADCT, havia um aguilhão para gastar o dinheiro, que era o Banco Mundial. Eles tinham que prestar contas conta. Né? É, é um pouco desagradável a gente ter de pensar nisso e o que fazia Realmente funcionar e o dinheiro aparecer era um órgão estrangeiro, externo, mas é, foi assim. Né? E diria que, em grande parte, funcionou. E eu acho que nós precisamos realmente conseguir é, cobrir todas essas etapas. Ou, eu dar algum comentário aqui? <risos> dá saudades também, há tempos nós não vemos, numa mesma mesa, a CAPES, o CPQ e a FNEP. Ou seja, isso aqui, os financiamentos iam do CPF do indivíduo ao programa de pós-graduação e ao cnpj da empresa. Então, todos eles e a STI, a STI, a Tecnologia, que, que, que não existe mais. Né? Do momento que nós sentimos é que cada agência, claro, todos nós temos pressa e cada uma está avançando em sua direção. É você, né? É lógico que você está tentando puxar para o nosso, nosso desafio do evento, sim, sim. que é, um, um destravar é o destravar a inovação do setor público. E o que, em relação à apresentação do Padi, é, eu acho que o que você tocou, o ponto que você tocou, com assim, as coisas andam, né? o Jair só mostrou essa figura, acho que essa visão, o mostrou para a gente o horizonte, onde a gente tem que tirar. o duro é como chegar. Né? É, essa figura do, da arrecadação caindo 45%, mas o FNDCT disponível de verdade caindo 75%, mostra uma perda de prioridade no setor de ciência e tecnologia, que é preocupante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem um aspecto burocrático em relação aos instrumentos atuais que para a inovação serve. Na época de formular a Embrapa, o grupo que trabalhou na formação sempre pensava no seguinte, dimensão número um, se você tem uma ideia e a partir daquela ideia você demora alguns anos para começar a trabalhar, não, a ideia já foi já teve gente que já teve e já foi mais rápido. É, essa preocupação de como fazer rápido, ela precisa fazer parte da principal prioridade de uma agenda de inovação. Na agenda de inovação, na agenda de ciência talvez nem, não seja tão prática, mas na agenda de inovação precisa, e é possível fazer. Estava fazendo as contas aqui, a Embrapi começou um ano antes do padrinho. Ela teve que alugar um prédio, contratar pessoas, escrever regras, assinar um contrato com o governo, negociar esse contrato, receber recursos, abrir chamadas, foram três, quatro chamadas até hoje, selecionar as unidades em para que elas começassem a operar e contratassem projetos. Começou em 2014, é, um ano e meio antes do partido. Hoje, depois, colocando o mesmo baseline, nós, em 2017, a Embraer já contratou 300 milhões de reais, não é isso? É, e já tem mais de quantas 27 unidades, 34 unidades de pesquisa contratadas, e o PADIG, o Padig está começando a fazer as contratações. A culpa não é do banco, a culpa não é da Finep. A culpa é de uma governança inviável para a inovação. Eu tive projetos, quando eu estava no IPT, eu tive projetos, e o Paulo Coutinho sabe disso, projetos que tinha cinco empresas no grupo, e conforme o tempo foi passando, as empresas foram caindo fora. Eu não quero mais, eu não quero mais nada. Um projeto de 90 milhões, uma planta de biomassa, por gasificação, é, a demora muda as prioridades e inovação tem que ser dias. Tem que você começar a trabalhar, porque ao longo do caminho você vai descobrir que nem é aquela sua prioridade. Ao longo do caminho você vai descobrir que a é outra e o processo de aprendizado muda, inclusive, o escopo do trabalho. O nosso sistema hoje não está preparado para lidar Inovação. Me parece que a única solução é via organizações sociais hoje, que ainda é viável, se não for bloqueado, mas que pelas vias normais de... É, usam uma inteligência anti-corrupção que prevalece no Brasil, a gente não consegue ser rápido. Não, eu, não eu tenho questão de muito debate hoje. Eu, eu tenho um pouco de experiência com organizações sociais. Eu sei, eu posso dizer o seguinte, elas são extremamente vulneráveis. Depende de quem está na cabeça. E você sabe que há casos e casos. Né? Então, eu, realmente, eu, eu, eu acho uma coisa que seria importante a gente fazer, seria trabalhar para que aquilo que existe, e aquilo que existe eu estou dizendo tudo, sistema de fomento, universidade, etc., fosse capaz de cumprir sua missão, cada um fosse capaz de cumprir sua missão, sem ser prejudicado o tempo todo, continuamente, por outros que também acham que estão cumprindo suas missões, mas que, no fato, estão impedindo que o sistema funcione. sistema né? gente precisa de controle, precisa de controle. Sabe? A gente sabe o, em que países está. Mas, por outro lado, se você tem um órgão que não consegue operar em tempos adequados para a tarefa, porque o marco legal permite um marco legal. mudar o um marco legal. Agora, o problema de mudar o um marco legal já deixou claro. Tem um esforço enorme para mudar uma mundo legal. Agora, sem querer ser irônico ou até sarcástico, há itens desses nos quais eu trabalhei há 20 anos atrás. E, e me diziam: não, agora vai. Né? Não foi. Então eu tenho muita dúvida se, apesar de toda a energia, a enorme energia, que já é, estão as pessoas, estão com isso, se agora vai. Pode ser que ele tenha 10 anos. Não, e, e pior que isso, quando a mudança no marco legal implica na vulnerabilização, ou na maior vulnerabilidade das, das instituições que estão sofrendo ataques de corrupção, é, aí fica mais difícil de mudar. É. Você, mas a ciência é diferente, Se não tem corrupção, mas se você mudar a ciência, por que você não pode mudar? Não é verdade? Eu, eu, resumo, eu, eu tenho a mudança vai... pela experiência da, da, da Embrapi. Está certo? Mas acho que a gente tem que ter certeza que cada órgão, os que existem, que tem tempo, tem experiência, consiga cumprir o seu papel. Eu, eu, acho que é melhor trabalhar nisso também. Fernando, o Sim. comentário do Marco Legal: no Marco Legal do CID, é possível você não fazer distinção entre capital e receio. Se é um antigo e fazer os remanejamentos, passo planejamento diz que, categoricamente, ele não aceita. Mas é constitucional funcional, você tem que aceitar. Não, nós não e vamos fazer coisas. E agora está fazendo toda uma expulsão ao lado para ver se consegue passar por cima. E isso é o único processo. O planejamento não aceitamos. não Mas, é de Tem vários é outros... Precisa perguntar que time que eles jogam. É essa. time eles estão essa é que... jogando. É, a é que questão natural é começar a pegar os procuradores da universidade. Nós temos 34 universidades, 12 universidades, 12 estupulados, 5 estupulados, 5 institutos privados, 5 estudos públicos, 5 institutos. O, o Instituto que em 2010, no em rapidez, em contrato em tudo. Tem que Agora, você falou dos institutos. Isso os Mas o grosso dos são ativos, estão nas áreas de engenharias inexatas, inclusive em matemática, de ausência, Mas você não vê esses institutos difíceis de passar só tem dois passados. Então, e não tem nenhum específico químico. Isso também é curioso. Quando foi feita a avaliação das três unidades, eu lembro que não me lembro, no caso do meu foco, eu visitei as unidades, as três unidades da época e discutiu. O que me chamou mais a atenção do Brasil foi a unidade, que até o diretor era aposentável. Eles não foram, não há uma renovação Efetivo, no momento agora, tem tendência a tendência é, é reoxigenar o sistema, vai envelhecendo. Por exemplo, as universidades, elas renovaram muito, foram contratados entre as universidades, 60 mil professores recentemente, 40 com doutorado recentemente os últimos 8, anos, e 20 com mestrado. Nesse período, as universidades expandiram e também as federais, elas refizeram os seus estatutos. E todos os que eu conheço pioraram, aumentaram a burocracia e começaram, é, e deixaram de lado o mérito. Assim. Falar em mérito passou a ser um palavrão Então, esse, quando eu digo que o sistema em crise, ele está em crise porque ele persegue a inteligência e saiu da sua essência, que é o mérito. Então, o, o, as unidades do Ministério os institutos que eu, eu não coloquei, eu tinha estado, os institutos na a seção de U. O circuito de institutos centrais é realmente uma novidade desse sistema e que estão já tomando é, posições. Mas só é muito pouco, porque quem garante o arcabouço geral são os universitários. E as universidades, no geral, estão muito grandes. Você falou que o GST... Não foi, não, não, foi só Não, isso foi um não. edital. É, é, é, é um edital. Um edital. Um edital, né? edital. Foi, foi, mais, foi mais, um pouco mais de 90 mil. Não, chegou ao... é, assim, não era 100. 100 era... Você, chegou a 100. Não, não é muito. Não, mas na época, o dinheiro do Brasil e Nova York está muito dinheiro. Não, não é uma coisa Não, não, não. Não, não, não, não, não, o tamanho também era mais difícil. Mas o tamanho da, da... da comunidade era muito grande. É. É... O A engenharia aqui era simulação, um pouco de canal e um local. Principalmente ali, não tinha. É Principalmente mesmo. E mesmo, por é isso, é a engenharia aqui passou a ser outra. engenharia. A gente falou, acho que eu ainda tenho uma, talvez eu tenha um pediço de pesado. Output pessoas que você mostrou ali, 2,2, a gente comparar com os a gente tenta se compara com um país que está tido e acha um pouco o 13, pouco, ele chegar a 4, e ele, como você falou, quer chegar a 2. O setor químico, quando desse, hoje você botou 1,2, um que a gente considera que lá, ainda com Petrobras, uhum. e tudo, hoje deve estar A gente tem esse muito, quanto é que o setor químico, Hoje, qual é o, é o é percentual é do PIB do setor químico? O percentual do PIB do setor químico faz. É né? O PIB do setor químico, 2,5%. Ah, não, o PIB 0,7%. A pergunta dele é quanto PIB do setor químico se investe em PIB? 0,7%. Ou menos. Fatura? O faturamento. faturamento. mesmo valor, obrigado, geral, aqueles é números que já caíram era o um setor empresarial chegando em torno de 0,5 e o um setor público em torno de 0,7. Mas são números que não merecem grande confiança, muda com grande fragilidade. E a ideia toda que foi colocada na estratégia e a tentativa de compromisso era que até 2022 ele chegaria em 2%. Certamente não há um salto, pode até alguém assar em um outro mas o, o quadro desse momento certamente não tem nada de animador o sistema está bem planejado eu diria que há um, um nível de organização razoável mas tá o, o, como é que é? o orçamento foi puro aquela defasagem enorme, dizer, a recadação piorou só que a tendência piorou muito mais eu acho que aquilo ali devia ser uma meta de, de atuação uh, uh, a curto prazo, porque sem FNDCT, assim a curto prazo não acontece nada. Né? O Tesouro ele usa o FNDCT para fazer é, o método, Foi, como é que se Equilibrar é, a balança comercial, é, é, né, o superérgico primário, primário, né, primário. primário. Nós já fizemos, a, está pronto já circulando o adultos e decretos, já pronto para ser assinado para um... dois presidentes atrás, com os destinos do fundo social. 20, 0, 25% do setor de ciência e tecnologia está pronto, a parte jurídica, tudo pode ser, pode tanto passar do Congresso, como o presidente poderia ter assinado, ou o presidente poderia, pode assinar. Isso, não, não, tá tudo. É bom. Mas o que é que segura? O superávit primário. É, todo esse dinheiro vai procurar com o negro no superávit primário. A gente estava em uma discussão sobre o que é loteria, também com a TNCB, estava se juntando então, essa pauta forte lá no... Então, tem, tem várias, várias propostas nesse né, momento, de tentar oxigenar, mas a questão é o superávitismo, você cria o um sistema, mas ele não chega, ele, ele é cobrado, mas não é entregue, no o caso do efeito que seria, é cobrado, mas não é emprego. Estou bem definido muito agora negócio que estou do PIB, mas é difícil, viu? Eu, ultimamente estou falando 1,7. Mas mesmo assim, cada 0,1% que sobe, além de 0,2, são 3 milhões e milhões de dólares. Para ir para o 1,7, vamos lá falar em 16 bilhões de dólares. De novo. Começando em um foi... acho que isso é é Vamos é. Vamos Vamos Bom, eu acho que na o... é verdade, o Ibal tem A gente reservou um salão aqui na frente daqui, Tavasa, é, aqui que é o local de entre 20 e 25 lugares, para a gente almoçar. É. Ok. Eu só vou deixar... Pode deixar. Melhor levar. Pode deixar o computador, não. Então, a gente pode achar dá para a sala? a gente que para cada um, Cada um tem o que merece Ai, <síquen> sou